Sem dúvida que eles querem reter, uh, nem que seja eles perceberem a nível de popularidade, popularidade e terem eles a retenção das pessoas naquele canal e na, naquela caixinha deles, não é? Uh, eu acho que vai demorar muito tempo até eles perceberem o que é que é fazer o release público para toda a gente ver no, no YouTube. Vai, vai demorar muito tempo em encaixar isso. Não, não, não, acho que não. Eu vejo uma diferença. Uma coisa que esteja no YouTube vai ser vista muito, muito mais facilmente, muito, muito mais vezes, uh, principalmente se eles conseguirem uh, editar de forma a que aquilo que realmente é de interesse está no YouTube. Uh, agora se eles estão à espera que as pessoas estejam sempre à procura de onde é que está a RTP, uh, é capaz de, de, de, de não terem os resultados que eles estão à espera. <dormindo>